E continuando nossa série de vídeos falando das nossas expectativas pra 2020, a gente já falou de jogos e filmes, agora a gente vai falar de séries, né? Série <risos> nossa todo dia. Sou o Miki. Sou a Júlia. E esse é o cores. Bom, primeiro a gente tem que lembrar que a série vai ser dele. E segundo, porque eu gostava muito dele como capitão. E ninguém sabe por que, que ele saiu da, da frota. Ninguém sabe. E... Se aposentou, deu algum ruim. Deu algum ruim. Ou ele se aposentou, deu algum ruim. Ou os normalmente dois. os dois. Então eu tô muito animada pra gente entender por que, que o Picard se isolou da história. É, e a gente tem que lembrar que essa série é do mesmo time que tá criando Star Trek Discovery, então assim, a gente tá em boas mãos, tem o um pessoal fazendo um trabalho muito bom, porque Discovery é. é incrível. é incrível E não vamos esquecer, gente, a gente tem um protagonista que é um grande aliado da casa LGBT, então vamos, vamos assistir, vamos dar uma chance para a série que deve ser muito boa. Xavier! <risos> e eu também tô muito animado, não sei se vai ser esse ano ou ano que vem, a gente vai ter um spin-off de Star Trek Discovery com a Filipa da área 31, né, então Parece que vai ser um Star Trek muito mais dark, eu tô muito ansiosa Tô muito isso. ansiosa e eu acho que vai ser muito divertido. Sim. Eu vou falar de uma série que tá rolando agora e que a ideia é maravilhosa pra mim, que é sobre patinação no gelo. Você adora... Sério? Eu adoro patinação. Uranar, Uranar é, isso é isso. tudo patinação. Bota patinação no gelo, bota patinação em ringue. Eu amo patinação, eu acho patinação um negócio divertidíssimo. E definiram essa série como a versão Hunger Games de patinação. Interessante. Exatamente. Eu fiquei vendida por isso, porque mano, eu sou apaixonada por Jogos Vorazes, eu acho que já falei isso várias vezes, e eu amo apaixonação. Então, tem duas coisas juntas que, se eu assistir, eu vou ficar realmente doida. E eu sei que agora está na Netflix, então eu estou animadíssima para parar, ter um momento para conseguir assistir loucamente. Então, aguardem minhas novas notícias. <risos> Spin out. E a próxima série que a gente vai falar aqui é The Good Fight, que é a série que o TV em cores como um todo deita inteiro, pra inteiro. essa série. Até o Gabi, que edita nossos vídeos, deita pra essa tá série. Falando, pode colocar alguma coisa aqui, Gabi, deita sim. deita sim Porque é uma série maravilhosa sim. e é uma série diversa é uma série que consegue ser atual, falar de lei e internet, como é que a internet, consegue... Abordar e mudar toda a dinâmica da lei hoje em dia. que a gente tá vendo um absurdo político, né? Que é isso. E é isso, e a gente não sabe o que vai vir, porque. Bom, o absurdo cada vez fica maior. É, a nossa realidade é tão absurda que o que eles queriam na série aconteceu na vida real, uhum. que o Trump passou pela primeira instância de impeachment, então a gente nem sabe se vai ter na série. A gente não sabe o que vai acontecer, e mas. O, a questão é essa. É, The Good sempre tenta ficar nessa corrida de absurdos com a vida real. E às vezes a série não consegue ganhar, porque às a vida real não... ganha. Difícil! Mas é isso, a gente está esperando muito sobre o que, que eles vão falar esse ano pra gente ver o quão absurdo eles conseguem transformar a realidade. E caso você não conheça The Good Fight, você quer uma série com recorde social, com debate sobre recorde social e muita diversidade, essa série é essa série pra você. Dá uma olhada no Prime Video que, assim... Ai, é um primor. Um primor, primor. Mais umas que a gente tá muito animado, são as da Disney, né? Disney Plus e a Marvel. Por favor, venham pro Brasil. Meu amor, come to Brasil. Come a gente to tá, Brasil. A gente tá esperando muito. A gente espera que chegue antes de Falcão e Saudade Invernal e, pelo amor de Deus, antes de Wandavision. Gente, a gente não pode viver na ilegalidade. A gente é brasileiro. A gente, a gente precisa que... ver filme de princesa. A gente vê filme de princesa. Eu quero pedir da princesa 3, sabe? Venha Sério, é saúde pública, a Disney vai pra cá. Saúde é. mental, Disney Plus no Brasil. Pelo amor de Deus. Mas tem muitas séries ali no Disney Plus acontecendo, mas eu também tô muito animado pra próxima temporada de Killing Eve. E também a estreia que eu espero que seja esse ano, porque ela foi adiada inúmeras vezes, que é o I, The Last Man, que eu não sei se você conhece, que é um quadrinho que todas as pessoas do mundo com cromossomo Y morrem. E sobra um homem cis e o um macaquinho dele, e eles têm que viver, porque dá certo ruim por conta disso, desse apocalipse, né? E o quadrinho é muito interessante, porque mesmo que minimamente eles Conseguem trabalhar um pouco da questão de homens trans nesse mundo de Apocalipse. E eu espero muito que a série trabalhe com isso. Que é um ótimo debate pra se fazer. Por favor, né? 2020. Já tá na hora da gente começar a falar sobre a realidade trans. Principalmente no Apocalipse. <risos> então agora a gente quer saber de vocês. Quais são as séries que vocês estão mais na expectativa em 2020? Fala se você também tá esperando muito as séries que a gente comentou aqui. E não esquece, gente. A gente tá no próximo vídeo aqui. Já clica pra assistir o próximo vídeo do TV em cores. E caso não seja inscrito, apertar aqui na bolinha com o símbolo TV em cores. E a gente se vê no próximo. Tchau, tchau. tchau.